Que, que, por que que cê, vamos é, na padoca é, Padoca Pegar o busão É serva Não sei porquê é, vamos, pa, vamos passar no super Aí eu pergunto é. o que, que é super? Supermercado. É, você não sabe, caralho não, E outra coisa interessante daqui é, é como as pessoas aqui Eu tô aqui há dois anos, né? E, e agora que eu tô me acostumando Como que as pessoas aqui falam é, o um nome café, das ruas tem um cafezinho? Aceito eu aceito, um cafezinho, aceito, dois cafezinho, aceito. Você quer coado? Não, depois da sua piada eu não quero coado, não Eu quero expressão ele fez uma piada de novo é o o, eu, o que eu tava falando, esqueci. Ah, do ah, do, do Polistano. As é. ruas, gente. Nome é, de rua? É, vocês falam só o primeiro nome é, vou, Me fala o nome de uma rua Brigadeiro Bri... Vai na Brigadeiro Vai, brigadeiro, na brigadeiro Luiz Antônio é. Então, é, brigadeiro. É. Tem brigadeiro Tem duas Brigadeiros Tem mais Brigadeiros Não, mas você fala Brigadeiro já subentende ah, Isso, isso eu lá. já descobri aqui Que, é. que Brigadeiro ah, é é Luiz Antônio você... é Brigadeiro Que Faria Lima é Faria, faria lima. lima Faria Lima é Brigadeiro, mas é o é um Faria Lima Você é. não fala Brigadeiro fala Faria é. Lima brigadeiro. É. A Brigadeiro é a brigadeiro, que der, é a brigadeiro Luiz Antônio É verdade É a que desce ali da Paulista É verdade Mas você fala Vamos, eu moro na Brigadeiro, o nego já sabe onde Juscelino, é. Vai já da sabe Juscelino. Já sabe onde é. Leopoldo. Leopoldo. Leopoldo. E eu, eu achava isso... Eu falei, que Leopoldo? Como assim, gente? Por que não fala o nome todo? É porque o paulistano, eu acho que pra ele tempo é dinheiro, né? Por isso que ele dá essa agilizada, É muito será? ocupado. Eu ele vai é dando... Pô, é você é de São Paulo. Eu sou nascido você aqui. Você é carioca, é. claro, eu sou, e eu sou mineira. Eu Vocês sou... já viram a, a, a piada do, dos três fazendo negócios? Não, como é que é? Não. Você vai fazer negócio com, com um, um carioca, você ah. pergunta, aí ele pergunta assim para você, tá, mas quanto eu vou levar? Aí você vai fazer negócio com o paulista, ele fala, tá bom, quanta gente vai levar? Você vai fazer negócio com o mineiro, o mineiro fala, mas peraí, quanto que você vai levar? É. O, mineiro, o mineiro é, é o pior para fazer negócio. Deus me perdoe, eu sou mineiro e eu admito: eu, não há ser humano pior para se fazer negócios do que o mineiro. Mas por quê? Ele é muito desconfiado essa. E essa, existe uma explicação é. histórica ah, isso maravilhosa. É que é que, uma vez eu dei, eu dei entrevista pro Saia Justa e eles me perguntaram por que que. Mandaram as perguntas antes. Por que o mineiro, ao mesmo tempo que é um contador de casos, uhum. nato... Pra caramba. Pra caramba. Verdade. É também mais na dele, ressabiado e desconfiado. Porque em Minas Gerais, o que, que havia? Minas. Sim. E os forasteiros paulistas, principalmente, iam uhum. lá para tirar de nós o nosso os ouro. Exatamente, uhum. os minérios. E aí, nós fazíamos duas coisas. Nós uh, é, ficávamos com medo quietos, então sempre ressabiados, porque uhum. sempre vinha alguém para tirar algo de nós. E ao mesmo tempo nós contávamos histórias para que aquela pessoa não achasse o lugar onde certo. havia despistar, o minério. Despistar, despistar, é, do caralho. É então isso passamos mesmo. a ser con verdadeiros contadores de história para enrolar, ludibriar, para maravilhoso, que louco, ludibriar, ludibriar. É. O, é. o paulistano. Que louco. Então na verdade o mineiro eu acho que dos três aqui é o, é o que mais passa a perna no outro, né? Não, não é o que mais passa a perna. Ele ele é, é é quem chora, quem sente mais dor é o para mim quem sente mais dor é o cara que mais desenvolve a sua capacidade de de avançar. É. A vida é quem apanha, não é quem bate. É verdade. Eu acredito nisso. É. Você acredita bola? Não. É. Mais ou menos. É? Você acha é. que você aprende na alegria? Você evolui também, na alegria? Também, também. Evolui no monopólio? Eu não acredito. Eu acho que também, não que você só evolua na alegria ou só evolua na tristeza. Eu acho que tem um pouquinho de cada. Eu acho que quando você tem a um concorrência, você cresce Nossa, muito mais. cresce. É, bem, tanto perfeito. é que aqui em São Paulo nós temos os melhores profissionais é. em todas as áreas, né? Porque a P concorrência aqui é enorme. Exatamente. E o mineiro come quieto? O mineiro, o mineiro come quieto, eu acho. É? é. Mas por que, que o mineiro come quieto? Justamente também para esconder pra o tesouro. Para poder comer mais, olha. <risos> Quem come quieto, come mais. <risos> Muito bom. É verdade. É verdade. E é de é é Mas... da onde da de BH mesmo? BH. BH, legal. Delzonte, Santo boa, Antônio? da onde Eu é. morava em Lourdes. Lourdes, Lourdes. Lourdes BH Lourdes. é bom demais. Puta Savassi, lá. Lourdes. É, meu cursinho era na Savassi. Savassi. É, eu, é, eu, pH é chique, ela né? Ela é véio? um tanto quanto de uma mais abastada, né, Bola? Ah, ela é, é mais riquinha. Né? Não, Exato. mas eu, é, mas, mas, mas eu é... nasci em, ba, em bairro. É. Super, super simples, mas... Mas, Nasci no bairro Carlos Pratos, que é um bairro. Carlos super, é, que é um bairro super simples em, em Belo Horizonte. O professor. O assunto já é alusão, interessante. Até a assessora entrou. Com, como que é? Biscoito Gente, doce, temos várias Bola. teorias. Nossa, muita teoria de biscoito. Que pra mim, biscoito é o que tem recheio. Biscoito e... é transar e... duas vezes, bora. E... Biscoito, <risos> Pô, é verdade. <risos> é comer a rosca <risos> duas vezes. Mas, mas qual que é seu nome mesmo? Andréia? É a véia da van, a véia da é, van. É, Andréia não tem mais acento. É. Andréia, você falou isso <risos> com tanta certeza que eu preciso entender de onde você tirou o isso. É. Você ah, aprendeu que biscoito é, é o doce e bolacha, bolacha é, o salga é salgada? É. é, relaxa, que é doida. É, não, gente, para mim bi biscoito tem recheio e bolacha salgada. Biscoito é comer a rosca é duas vezes. Ó, vocês mim. vão fazer um corte nessa é. parte, que isso vai dar um engajamento. Que você o quê? Não, toda vez que eu coloco okay, mas aqui no, no negócio meu é feed põe, é biscoito, biscoito ou e bolacha, sal. meu engajamento biscoito vai lá é nas alturas. Pode colocar. A água e sal, sal é é vai... Aqui no Rio, no Rio... Todo mundo quer falar. Então não é doce. Não, bolacha pra mim é, é rosquinha. Aqui, biscoito é... de água e sal. É, é salgada. Vamos olhar no Aurélio. Vamos não... olhar Aurelio, no Aurélio. Melhor, Pronto. Melhor, Pronto. É. Bolacha em, pra mim é tapa. Em, em Belo Horizonte, dá ninguém bolacha, fala... Dá ah, é dar uma bolacha. Dá ninguém... bolacha. Aí, ó, por quê? Porque a bolacha é aquela coisa assim, ó... É, é, é lisa que vai pá! E não tem recheio na bolacha. É. Acabei de inventar, gente. Não é verdade, também faz sentido. Bolacha biscoito. Maria, aquela Maria, sabe? A Maria. Sabe aquela bolacha Maria, tá ligado? Sim, sim. sim. Aquilo é bolacha. Porque não tem que recheio. Ó, é do... oh, biscoito. Então, mas o água e sal também não tem recheios na embalagem é biscoito de água e sal. Mas nada é bolacha. Bolacha é um termo popular. Nenhum produto você compra na internet chamado bolacha. Ô, oh, gente. Tá colocando como sinônimo. <risos> Eu nunca comprei bolacha de chocolate. Não tem bolacha de chocolate. Não. Então não é bolacha, cara. Então bolacha não existe. Em BH, bo... é. biscoito é pra tudo. E também, no Rio também. Em São Gonçalo é... é São bolacha. Paulo que vocês tem mania de falar bolacha, gente. O problema tá com São Paulo. É, São Paulo Chegamos fala bolacha. Chegamos à conclusão. Bolacha é tapa, tapa na cara. Bolacha é tapa na cara. Pra mim é bolacha tapa é. na cara. Eu falo biscoito. É igual carta... Biscoito. E... Carteira. Biscoito de polvilho, a gente fala biscoito. É biscoito de polvilho, é. biscoitão. Fala bolacha. É. O, é, Eu vou te é, dar uma bolacha e um tapão é, na cara. É, tipo São Paulo tem carta Ai, ó, de motorista. Aí, eles motor... estão colocando como sinônimo no dicionário. É, vamos lá. Carta de motorista? vamos Não, é um biscoito. Ó, tô, tô em bolacha. Bolacha é um biscoito achatado de farinha, geralmente em forma retangular ou de disco, às vezes com açúcar. No, no modo popular, trata-se de uma bofetada, de uma bolachada. Uhum. E você tá um, certa, professora. Como é. chama o negócio que você põe no chumbo do chope? A bolacha. Ó, a bolacha. Oh, bolacha. <risos> bolacha significa lésbica também. Oh, olha. <risos> Gíria brasileira, lésbica. Mas Vamos aquele usar. negócio embado do chope é bolacha, é né? É bolachinha. Então, já ah, Tá falando aqui, tá falando lâmina fina de borracha. É, descanso para copos e isso, garrafas. Isso, é uma bolacha, é, né? Papelão bolacha. em forma de disco ou quadrangular isso, isso. usado nos bares ou restaurantes isso. para contar os chopes bebidos, Perfeito. rodelinha. Bolacha de chope. E isso lésbica é também, também, gente. Olha aí, não sabia de lésbica. Também Agora vamos o biscoito não também, também, não. Tu é bolacha, bola? Eu não, sou lésbica, pô. É, pô. Sei que você é. Oh, tem, tem até Sim. molhar o biscoito aqui sou no sou dicionário. Eu ainda. gosto muito <risos> de bolacha, mas não. Biscoito, bolinho de farinha de trigo ou aveia, ó, já aumentou. Então, o bis biscoito é mais abrangente. Vamos lá. Bolinho de farinha, de trigo ou aveia, ou maisena ou queijo. Porra, é qualquer merda. Com açúcar ou, ou sem ele. André, tchau. Ovos, André já andava etc. Etc. a, avó Leva, a Vai levando ovo e tudo. Pode ser tudo. Ah. Bem cozido, ó, bem cozido pra ser biscoito. Co bem cozido no forno. Cocrante. Em geral, com co feitinho de pequenos quadrados, re retângulos, discos, etc. Também é sinônimo de bufetada e bolacha. Eu vou te dar um biscoito, uma biscoitada, será? Não, nunca ouvi falar. Também não. Nos pneus, fala de carro e olha pra ele. Né? Não, um biscoito pneus, é. as partes o as pneu de chuva, tem biscoito, é. Localizada na quina, que é a face de rodagem faz com a face lateral. É, pneu off-road tem os biscoitos. Terreno é os cravos, formado por resíduos piroclásticos... É, pneu próprio para rodar em pista molhada uhum. e molhar o biscoito, que é ter ah. cópula em se tratando de um homem. Claro. claro. E, e detalhe. Que detalhe, como que ela vai rodar? Se bem, que, se bem que ela hoje em dia tá podendo molhar o biscoito, né? Olha aqui. Tá podendo. Ela. Sem contar. Tá que podendo. Que, que, como disse é anteriormente, o pronome que cada um quer. Uhum. Você pode transar duas vezes, né? É o biscoito. Né? Biscoito. É. Biscoito. biscoito. Então, o biscoito é o bis, porra. O bis vem do biscoito, porra. Ai. Não é não? O biscoito é uma bolacha, bola? Biscoito é tudo. Não, o bis é uma bolacha ou um biscoito? Pra, pra você. mim, bis é bis, não é nenhum dos dois. Por gostos. isso que em BH é, é biscoito. O bis pra você é um biscoito ou uma bolacha? É um whey é um full recheado. É outro que tu coloquei, ó. Pra você, vó, a avó já deu uma hum. chutada errada. Que... O Bees é gostoso pra caralho pra mim. Pronto. Falam, biz, vocês falam biz. mandioca aqui também, né? Mandioca. Mas não é aipim, não. não. No Rio Aipim. No Rio Aipim? Aqui, aqui é aipim. mandioca. No aipim. Rio aipim. aipim. Mandioca frita. O jeitão aipim. dele é aipim. Aipim, porra. Aqui é mandioca. Aipim. Porra, aipim. porra. Bolinho, de, bolinho, bolinho de aipim, porra. Você torce pra qual time? Só Botafogo. Botafogo. É, Só é, Botafogo. já vê que não. Tá. E, não é o bo... e você, bola? Parmerense. Meu namorado também. Eu acho ótimo porque eu fico bem de verde. É. Porque eu sempre torço pro, pro time do namorado da época, né? Quando ah, você é quer... assim? É. é ser, você não tem legal. identidade, é. você é uma bacana. mulher, você é, é... submissa. Eu, eu não quero briga, então assim, já, já vesti algumas camisas. Tá certo. Né? No futebol você é submissa. No futebol Broca. eu sou submissa. Você se verão. acostumou bem com São Paulo? Porque, pô, porque BH é bem diferente, né? Ah, tá. Eu tava achando que ele tava falando não, do time. Não.